Olá, minha gente, estamos aqui de novo com o nosso Dica Cultural. A escritora Giovanna Madaloso pertence à chamada Geração Granta, aquele rol dos melhores jovens escritores da literatura brasileira. No seu último romance, Suíte Tóquio, ela aborda o dilema e o drama social das mamães que deixam seus filhos com babás enquanto vão para o trabalho para ganhar a vida e das babás que dedicam sua vida a criar os filhos dos outros, muitas vezes morando no próprio emprego e ganhando muito menos que as mamães. Segundo a escritora, esse é um dilema no qual todo mundo está apoiado, mas que precisa ser discutido. Excelente romance esse sweet Tóquio que discute ainda o amor e as relações homo e hétero, no âmbito dos casais. A trama se desenrola em torno do casal protagonista e é uma história para lá de saborosa, apimentada, com linguagem cortante e cativante. No primeiro comentário que fiz sobre esse romance, logo após a leitura, lasquei uma adjetivação com eco e tudo. É um romance atual, real, sensacional. Recomendo, viu?